Que é com mandamento E quando eu rimo você fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou para próprio super choque Tô voando na tampa do moelo Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu peito mano. Você vem achando que é bom, que essas suas ideias, o ano me Meu parceiro Pet está comigo, sua você não tira ela da tia Então, pega o Pet que você faz a rima rima louca Agora o tá fudido que hoje é sopa. Sabe well tá o que? au au au au au au que?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 Esse cara veio metendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sofria Que mentira tem perna porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia <risos> Chuta. Amigo, você sabe conduta Mentira no caso é você Gorda, bigode e de perna curta Oi! Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro Que o Prado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada. Menor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome é é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua fita que engatilha. Você é assim nem a duração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. A rima certeira, que não tem mágoa, é a pistolinha de água que eu é que serve pra sujeira. Então agora eu falo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar, uca, paciente. Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, no caso de estúdio, sempre eu joguei rico. É por isso que a é verdade, como o você é virar eu sinto. Você é muito fraco, Revelação é do ano, não me desmereça, Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o um dia que eu pisei na sua cabeça. Uau! Guys, who knows? É sem desfoque, eu entro no destaque, eu tô pronto pro ataque É que eu sei que lá no eixo eu vim pra bater o atabaque Mas tudo bem que eu sou MC, faço freestyle agora, não se esqueça Igual no é eu bato na tabaque, hoje eu vou bater na cabeça Pode bater na cabeça, que vai exalar a rima, vai exalar a vida E você vai perceber que o meu rap eu faço aqui, faço na esquina A diferença entre eu e você é que nós somos de Guarulhos Você pode bater no atabaque, mas qual verdade que sai do seu barulho? Ah. É que você tá pangua Eu sei que eu sou MC Eu já tô te matando Bato no ratabaque que eu tô improvisando A verdade é quando eu reverbero E o meu beat eles estão escutando O seu grito eles estão escutando Mas o silêncio deles você escuta? Você escuta só quem tá sangrando? Ou você repara em todas luta. Derek, entenda que eu clamo por verdade Flow vazio com entonação não é a prioridade Não! Eu vi o silêncio, isso aí eu tô pra te matar. Realmente eu tô entendendo e eu pude até perceber. Mas esse MC aqui na frente eu garanto que eu vou picotar. Porque o silêncio é necessário, sempre foi pra eles poderem me escutar. Só que você falou a mesma coisa que eu disse com outras palavras. Então depois dessa aula de gramática, espero que sua mente abra. Você viu que eu não gaguejei e não mandei suporte a nenhuma frase. Foi vazio, hoje eu tenho construção. Eu já passei pela sua fase. <risos> Rimado eu rima uma beça Você falou pra nossa fase, infelizmente você não passa dessa Isso que é foda, Vou. hoje eu tô na roda Vou. Que você se incomoda, show Onde você pra fora, gol Você acha mesmo que eu tô reparando Se eu perdi ou se eu ganhei Depois disso que eu falei pra você Eu nem importo se dessa fase eu já passei Você tá entendendo? Não é sobre o que eu ganho É sobre o que eu derramo Esse 2x0 significa eu te amo <risos> 3, 2, 1 Olha esse beat, eu tô no instrumental E esse cara agora é paga pau Trombocuiongui, por isso que eu sou rugal Do beat de dance Hall, mas contra mim cê dançou mal Por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho Por isso que agora, você fica até pianinho Vou te batendo, que agora eu tô é tranquilinho Tik Tok, desenrola e volta de ladinho <risos> Você sabe a rima em brasa, você não voltar de ladinho, você vai voltar mancando pra sua casa. Vai dando como que eu chego tranquilo agora no intuito Eu não vai ser do jeito que você remexe, eu rimo e ainda me remexo muito. Madagascar vai ficar igual a goma de mascar. Tá fudido, vai ficar esmagado. quando os dentes tem pra te mastigar. Quanto dente ele tem pra mastigar Só que eu mando o papo reto Só que você vai quebrar todos os seus dentes Porque o moleque aqui é de concreto Você oh. entendeu meu mano? Acho que você tá fumando erva Madagascar você remexe muito Esqueceu que é o leão que comanda na selva oh. Ah, para de graça, meu mano, eu te jogo pra <risos> luz Quem comanda na J, Johnny é Julia. <risos> oi, tá ligado, meu mano, como é que agora você já foi Oi, oi, oi, oi, oi, oi Oi, eu tô no instrumental Vai tomar um tchulala, oi, oi, tchau, tchau <risos> oi, oi, oi, oi. Ei, <risos> ei, ei, ei, ei ele se remexe, remexe, eu corto o seu pescoço Cê vai se remexer muito quando eu quebrar seu osso Você sabe que você é um vacilão Corta o pescoço ele vai continuar mexendo Só que aqui na minha mão logo meu mano, cê se ferrou Vai perder no terceiro porque cê trombou logo o Johnny Que é seu filme de terror Uou! E tá pagando de comédia aqui na minha frente Por isso mesmo que eu te bato, meu mano, o assunto aqui é diferente Você vai ficar com o seu crânio na mão? Não, tá de ladainha Eu vou decretar o seu crânio, vou pegar ele e fazer embaixadinha Ah, quem vai fazer embaixadinha? Se a bola encostar no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha Você sabe, meu mano, que você é muito fraco, então desce do palco E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou RIMALDO! classifiquei lá na batalha da arte Você tá ligado que faz parte de Para Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado Ela até falou que falo, parou lá na arte Mas não vou explicar que agora você tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado 3, 2, um. Então vem comprar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho disciplina Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele já beijou. Você tá ligado, olha, eu não vou matar Realmente tu eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aí, ah, sinceramente, eu não vou te falar uma fita Você tá ligado, consigo na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra o quesito é frital você é só um Zé Pagão ah, Logo você quer me chamar de Zé Pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aê. Eu sempre penso uma camarada Porque pra mim ganhar a batalha Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você ia esquecer uma fita Essa rima tá batida, você sabe, passou batido Mas não tá ligado que esse cara na batalha Querendo até ser meu inimigo, você falou que eu ganhei fome na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar fome lá na música, eu já espancava esse M se Como? Como foi isso? Espanca que fez o moleque. Entende a rima, sabe que eu não sou um pede-break. Eles pedem rima e cê é pede-break. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra que eu te espanquei lá na edição de trap? <tos> Mano, você tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim você é um otário Você tá perdendo tempo aí, conta no folhinho Enquanto eu só continuo contando saldo bancário <risos> Sua derrota não é hoje cedo, sua derrota é hoje à noite Então começa por aí, pare pra refletir De todas as rimas eu não esqueci Com essa pessoa eu não tô de acordo Porque eu odeio o magrão e muito mais os olhos gordos oh. Quem te odeia e você é feio, então tá falando muito pai, mas aí sai do meio Cê tá achando que o que é a hora do recreio? Mano, sem maldade faz o que eu faço pai, em 30 segundos e meio Que é mais difícil, a rima foi como? No meio do seu orifício Porque cê tá falando um monte pai, eu não tô perdendo tempo Falando sobre várias rimas você Cê só tem referência do cara ou só suas rimas repetidas? Foi só... Oh! Eu sei que foi contraditório Sua resposta foi só números aleatórios Mas suas palavras foram vans Aonde os números são primos, as palavras são irmãs uh! A rua é minha mãe, sem maldade cuzão, com ela, nenhum de se opõe Então faz a sua e acha que cê é ruim, você tá tirando Números aleatórios, só CPF eu tô descolando Você tá descolando, então me acompanhe Aí você falou que a rua é sua mãe Parabéns, só que não colabora E hoje na aldeia o tubarão é seu pai a partir de agora uh! Tirano. Pra você ser pai de alguém, você tem que tá transando Aí, Você tá metendo louco, sem maldade, rima pouco, manda mais que eu tenho o dobro Pra esse eu sou pai, tenho que tá transando É isso que na aldeia você tá me falando Eu não tô transando, é o que você disse, né, criativo Não tá vendo a fudendo a sua mente ao vivo Aê. Sem maldade, sem maldade, eu juro por Deus esse bagulho, quem nunca reconheceu, essa rima é velha do Ezequiel que ele lançou no Coliseu. Oh, e eu não tô pra descrachar, eu só tô mostrando que cê ganha, mas nunca vai me ganhar. Oh, oh. Filhos,